Já? Tá, Já tá gravando? Tá super pra tá falando? <risos> eu amo ser cheirosinho, né, mano? É, você tá ligado, né? E aí, lindinhos, todos bem, graças a Deus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, né, amor? Ah, nossa, amor, eu te vejo assim, com assim, uma graxa no rosto, é estranho. É, mas na unha tem. Tô limpando aqui na base do dente, ó. <risos> ó. Essas outras aqui já tá tudo limpinho, ó. Isso aqui que ficou um cantinho aqui que eu não consigo tirar, E aí, vamos lá? Vamos. O canalzinho bom, hein, bicho? Você tá doido, hein, bicho? Ah, vai se ferrar, mano. Que canal bom do caramba! Estamos indo aonde, amor? Buscar mais um item do nosso quebra-cabeça, né? É isso mesmo! Graças aos nossos patrocinadores aí, estamos indo buscar a embreagem agora. Meu... Esse cara é demais, né amor? Ele é, é um Meu tá grande bem. amigo Marcelo Assunção estamos indo ali na pista de kart Agora aqui na Granja Viana Que vamos nos encontrar lá A filha dele tá treinando, né? Já vamos aproveitar e vamos lá Pra quem não sabe, Lindy, esse cara Foi o responsável, né amor? O responsável Esse cara é demais Por eu estar no nosso primeiro BGT Verdade Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso foi ele foi o grande responsável por a gente conseguir realizar o sonho de levar um carro Pro nosso no BGT foi graças Obrigado. a ele foi. se não fosse ele não tinha acontecido esse cara é sensacional através disso viramos muitos amigos amigos graças a Deus né? tenho ele como um irmão mesmo de verdade nos falamos muito Obrigado. no telefone porque ele mora bem longe de mim não sei se ele mora longe de mim ou se eu moro longe dele. E agora, amor? Não sei. <risos> Mas é isso. Estamos indo lá buscar a embreagem do projeto da Juliana, que vai andar na arrancada. E ele nos, mais uma vez, nos presenteou aí com uma embreagem novinha ERT, né? <risos> não preciso falar nada a embreagem dos campeões. Se você vê carro andando na ponta, não que o nosso vai andar. verdade. <risos> Pode ter certeza que a embreagem é ERT, não tem conversa. É que com bem montado. E outro, hein? Pedal macio. É... Esse que é. Ah, outra coisa também que é muito válido falar: o que? As embreagens ERT é 100%, 100 nova. nova. Não tem nada usado. Recondicionado. Nada. nada. Não quero falar mal de outras embreagens e tal, mas. Mas esse é o diferencial da R. O diferencial é esse e o diferencial deles também é o que É a garantia. Eles dão garantia do produto deles. Verdade. Se você pegar uma multidisco ou uma de rua, qual for, tem garantia. E, e fala pra mim, são poucas as empresas de performance que dão garantia nos seus produtos, hein? Porque né? é feito pra tomar cacete. E eles dão garantia na embreagem deles. 100% nova, hein? isso Não, o atendimento, Olha, eu, eu fui na, na fábrica deles, já fui lá algumas vezes. Você chega lá, parece que você tá sentado na sala da sua casa. O jeito que os funcionários tratam você. É sensacional. Sensacional, sensacional. Um dia a gente vai lá também, né, amor? Filmar lá, com certeza. Vamos lá também, Deus quiser. Todo carinho, todo cuidado que chega na... Pra até o público final, né? Exatamente. E o Marcelo falou para mim assim, isso aqui eu faço questão. Tratar bem o cliente. A gente trata bem... Não, é fora do como eu, de verdade nunca vi isso. Eu nunca vi, é, sabe? Também. De verdade mesmo. Então é isso, estamos chegando aqui, Granja Viana, Estamos chegando no cartódromo da Granja Viana. A filha dele treina aí. E vou falar, hein? A filha dele pilota muito mais que ele. <risos> Só vou deixar isso registrado, viu? O filhinha dele tem 10 anos, corre no, no Acho que ele tá correndo no Paulista de arrancada e nós estamos indo lá que ela tá treinando. Aí já vamos Arrancado? aproveitar. Ela tá correndo já, ah, já tá não, profetizando, tá um vendo? Kart. Já tá Ela já tá no profissional. É. Ah, menina, não vou falar pra você. Desenrolada, ah, desenrolada, hein, meu? Marcela Olha. Assunção, ela tá no Instagram também. É, é, isso mesmo. Seguem ela lá, Marcela Assunção, a menina toca, hein? muita molecada lá, a molecada <risos> passa mal, hein? Estamos chegando aqui no cartório. Tá pertinho já aqui. E é isso que é legal, né, mano? A gente montando no nosso carrinho, é, os parceiros aí é, acabam sendo já amigos de Não, muito é, tempo, né? Isso que é isso o mais é legal. legal. Os nossos já parceiros, patrocinadores, amigos. viraram Todos os nossos amigos Todos, todos Não tem um que não virou nosso amigo Graças a Deus, né amor? É verdade né? Então é isso Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês lá no cartório Tá, é tá bom? isso aí, bora Até mais Gente, é o uma... máximo! Muito, muito, muito show! A cara do Bidô! Uh! Impressionado, né? É incrível! Isso daqui, ah, mãe lá, Ai, que Mas linda aqui, Vou pegar da mão da piloto Olha, <risos> Olha, <risos> Olha que honra que ah, honra Obrigado, minha Linda Show Deus abençoe é. Deus te abençoe, viu? Parabéns pelo papai que não quer aparecer E já falou, me sigam Me sigam no Instagram No Youtube como meu que é Instagram, é Instagram é Marcela com dois L's Não se esquece, pelo amor de Deus Underline Assunção 305 E meu YouTube é Marcela com dois L's Em maiúsculos L's No cart Oh, isso aí, gente Só um, tenho que agradecer a RT Embreagex E a Marcela E uma, o Marcela, o papai ótima marca É isso RT Embreagex, que importa ah, é. o Patrocina. Oh. Concordo com você. Concordo. A gente vai ficando.